Não me consola uma descoberta como esta que viemos a fazer, meus colaboradores e eu, não fosse uma descoberta francesa. O ilustre sábio estava, pois, bem qualificado para recomendar no dia de seu jubileu, o entusiasmo pelas ciências aos jovens que o Durama escutavam. J. B. Dumas foi também um entusiasta. Escreveu um dia ao pai a ah. Se fosse possível que eu perdesse a avidez de saber e de conhecer, a sede de ciência que por nada se pode apagar a vida não me ofereceria mais nenhuma doçura. Que volúpias acompanham o pleno exercício de nossas faculdades intelectuais? Dizemos do saber o que dizemos do poder, é o banquete dos deuses. Entusiasmo do matemático. O sábio digno do seu nome, diz H. Poincaré, o geômetra sobretudo, experimenta, em face de sua obra, a mesma impressão que o artista, seu gozo é igualmente grande e da mesma natureza. Se trabalhamos, é menos para obter resultados positivos, aos quais o vulgo nos presume unicamente apegados, do que para experimentar a emoção estética e comunicá-la àqueles que são capazes de prová-la. O grande matemático ermite comunicava a seu auditório a emoção que sentia em face de uma bela demonstração. Apelo, diz Pautonier, para aqueles que lhe seguiram as aulas. Quando, com os olhos brilhantes, a voz comovida, como um ele falava das funções, sentia-se que elas existiam para Rava verdadeiramente. Poeta, um vidente, ele, que as admirava verdadeiramente. Entusiasmo do naturalista. Forte, desde a juventude, tinha pela botânica uma paixão tal que, muitas vezes, faltava aula para colher plantas. Ele as estudava nas secanias e arredores de ais, certos proprietários tomavam-no por um ladrão e atiravam-lhe pedras. Em uma viagem pela Catalunha, foi roubado mais de uma vez, para salvar o dinheiro, escondeu no pão negro que lhe servia de alimento. Foi até sepultado sob os restos da cabana que lhe servia de abrigo. Em Viagem Levante. O amor das plantas nos preenche completamente, disse ele. Com os companheiros, procura-as até mesmo de noite, à luz da lua. Em Joura, privam-se do sono com medo de terem as orelhas roídas pelos ratos silvestres. Em Termi, pouco faltou para que não fossem fuzilados. Temem os bandos de ladrões. Escalam o Monte Arar à custa de mil dificuldades. São verdadeiros mártires da ciência. Mas a descoberta de 1.356 plantas novas faz-lhes esquecer todas as aflições. O amor das plantas, disse Tournefort, arrebatou todas as dificuldades. Entusiasmo do geólogo Tal era o de Marcel Bertrand, de quem Termier nos deu um retrato inesquecível, a primeira vez que viajávamos com ele sobre a terra, em países de enigmas e de problemas, disse ele, achávamos-lo estranho e divertido. Andava rápida e infatigavelmente, os olhos distantes, como em perseguição de uma caça misteriosa para a qual todas as suas faculdades se estendiam, falando todo o tempo a meia-voz ou em voz alta, e discutindo sempre, mesmo que não lhe dessem a réplica. O loio frio, a chuva e o sol, a neve mesmo lhe eram marcadamente indiferentes, a hora do jantar pouco preocupava, e muitas vezes o dia se alongava até a noite escura. Depois de cinco ou seis dias de semelhantes corridas, suas vestimentas sujas ao contato de toda uma série de sedimentações, e raramente escovadas, tinham adquirido um aspecto lamentável. Não se inquietava ou não se punha em dúvida. Entusiasmo do pensador e do filósofo Joseph de Maistre escrevia em 1805, Sinto-me arder mais do que nunca pela febre do saber. Os livros mais curiosos me perseguem e vêm por si mesmos colocar, se debaixo de minha mão. Um jovem sábio, Papillon, falecido aos 25 anos, escreveu em suas notas íntimas: para dar satisfação à minha inteligência, teriam sido precisos dias de 24 horas. Minhas aspirações eram infinitas e eu não queria retroceder diante de nada para chegar à plena possessão de toda a verdade, de toda a harmonia, de toda a beleza. O homem que nunca se entregou à investigação ignora quais sejam as doçuras e alegrias incessantemente renovadas. Entusiasmo do artista. Ingres, enamorado de sua arte, quisera viver na solidão, sem a estúpida dissipação daquilo que se chama o mundo e a sociedade, dizia ele, vive-se com um pequeno número de amigos e exerce-se deliciosamente as belas artes. Delacroix também exclamava, aos seus 30 anos, que adoração é esta que tenho pela pintura. Estou naquela fase da vida em que o tumulto das paixões desenfreadas não se mistura mais às emoções deliciosas que geram as coisas belas. Sob o lance de uma inspiração, Mozart esquece os cuidados que reclama sua saúde, os pratos mais apetitosos o deixam indiferente. Após um delírio prolongado, suas faces coram, seus olhos lançam chispas, ele grita como Arquimedes, enfim, achei, aquilo que ele achou é o fim do terceiro ato de Dom Juan. O grande pianista Francis Planté foi sempre um entusiasta de sua arte. Desde a idade de sete anos trabalhou dez horas por dia. Aos 92 anos, em 1930, Tocava para os amigos que vinham vê-lo em sua residência, perto de Monte, Massa. Depois de tocar Chopin durante três horas, ele diz a sua ouvinte, Senhora Jaquemai Clemenceau, mostrando-lhe a mão um sempre possível, Nesses seis anos em que nos vimos, não achas que fiz progresso? É na categoria dos entusiastas que devemos procurar os mártires da ciência. A vida do sábio à procura da verdade assemelha se à do soldado, ela conhece os mesmos perigos, exige o mesmo sangue, frio. Em todos os gêneros de trabalho temos de deplorar vítimas. Sully Prudhomme cantou esta sublime imolação, A verdade suscita, na mais tímida fronte que seu amor visita, Uma serena audácia à prova de tudo. Imutável, inspira seus amantes a força, E quando de seus belos olhos se experimenta a confiança, Faminto de espera, vive se morre se transmudo Doulon perdeu um olho e dois dedos da mão direita estudando o cloreto de azoto, Um dos compostos mais perigosos que existem. O geômetra Euler perdeu um olho em consigência de sua excessiva aplicação ao estudo. Sem mais comoção, ajuntou, terei menos distrações. O químico Reginald era dotado de uma coragem moral admirável. Certa feita, o vapor de enxofre em ebulição incendiou a sua oficina. Uma outra vez, um becker cheio de mercúrio fervente explodiu e e lavrou o rosto. Mais tarde... Um recipiente de ferro cheio de ácido carbônico líquido estourou como um obus entre suas mãos. Ben Lussac foi vítima de várias explosões. Numa, perdeu as vias lacrimais, e seus olhos ficaram vermelhos por toda a vida. Uma outra vez, um balão de ensaio que tinha nas mãos explodiu, ferindo gravemente. Um aluno de Pasteur, Louis Tuillier, sacrificou nobremente a vida ao dever por causa de sua paixão pela ciência. O ano era de 1885. A cólera devastava o Egito. Ele quis descobrir a causa que tornaria possível um remédio. Durante dois meses, viveu no meio de doentes e mortos, debruçando-se sobre os cadáveres envenenados e examinando-os sem temor com os olhos e as mãos. O contágio que ele parecia desafiar o agarrou um dia e o levou ao túmulo. Desde alguns anos, o número de vítimas da ciência vem aumentando. É o Dr. Arnack, de Londres, ferido de dermatite em consequência de experiências com raios X para a cura do câncer. É o Dr. Radiga que, procurando captar os novos raios para empregá-los na cura de doenças irremediáveis, contrai enfermidades dolorosas e sucumbe após um ano de torturas indescritíveis. É o Dr. Infrui, radiologista na Salpétri, morto aos 46 anos após 20 anos de sofrimento causados por pesquisas e experiências perigosas. É o professor Begonier da Faculdade de Medicina de Bordeaux. É, enfim, o abade Taulane, vítima fatal de seus trabalhos de radioscopia. A lista é bem longa e martirológico já é considerável. Os artistas pagaram o mesmo tributo ao sofrimento e à morte. Segantini, o pintor de Ingade, foi vítima de seu amor pela verdade e pelo belo. Em 1899, preparava ele a terceira parte de uma trilogia intitulada A Vida, A Natureza, A Morte. Todos os dias, sob um frio de 20 graus, Deixava o seu chalé e se dirigia para as solidões frias. As corescom, gelavam sobre a paleta. Até mesmo os grandes cães de salbernado abandonavam o lugar, e Segantini pintava com encariçamento horas inteiras. Um dia, não tendo mais água, bebeu neve derretida. Um mal desconhecido o agarrou e logo quebrou o pobre artista. O cortejo fúnebre que transladou através de geleiras o corpo de Segantini reproduziu quase traço por traço, cor por cor, o último quadro que ele acabará de pintar e intitular A Tristeza ou Morte. O pintor russo Vereshchagin foi também vítima de sua devoção à arte. Faleceu a 13 de abril de 1904 no naufrágio do Petropalti ao lado do Almirante Makarov quando ainda fazia esboços. Devia findar assim, pois toda a vida estivera em coquetismo com o perigo. Durante o conflito russo-turco, em 1877, no dia em que os turcos bombardeavam Georgevo. Atirou-se ele em um navio abandonado pela tripulação. Anotou assim, as suas... Anotou assim as suas impressões. Era muito interessante ver as bombas caírem na água, um jato elevasse a grande altura. Quando vi a primeira passar, pensei, o lugar em que estou agora vai ser atingido, vou ser precipitado no mar e ninguém saberá que fim levei. Era assim que recolhia as suas impressões antes de as traduzir TM obras vivas, e a morte que tantas vezes desprezara, o sepultaria sem -se plena batalha sob as ondas atormentadas pela trovoada e pelos obuses. Possam estes exemplos, querido amigo, fazer-te amar ainda mais o estudo e o trabalho intelectual. Foi moda, em certa época, ostentar um ceticismo desconcertante e zombar das coisas mais sagradas, ser insensível a tudo e afetar esta ou aquela insensibilidade, olhar a poesia como besteira, desdenhar as obras-primas literárias, bocejar diante dos discursos eloquentes, ter horror às conversas sérias. Montalembert viu-se mesmo obrigado, em um dia de reunião plenária do Instituto, censurar tal atitude. Ah, dizia ele, no seio desta juventude querida, uma porção muito numerosa, mais numerosa que Aurora, parecendo enlouquecer, indiferente e aborrecida, os olhos descaminhados de todo o de toda a responsabilidade pessoal, tépida e desconfiada em consideração a tudo que se eleva acima do nível comum, disse-ia fatigada antes de ter combatido, desencorajada pelos perigos que não conhece, Faminta de um repouso que não mereceu e resignada aos falsos gozos de uma segurança efêmera. Desejamos-lhe a altivez delicada e os sentimentos nobres que são a insígnia segura das almas bem-nascidas, desejamos-lhe as poesias de adolescência e os entusiasmos da juventude que dão à luz os sacrifícios e transformam o mundo. Desejamos-lhe até paixões, porque tudo isso vale mais para ela do que a decrepitude precoce e o ceticismo corruptor. Não queres certamente assemelhar-te a esta categoria de jovens. Mantenha a cada dia, por meio de um trabalho ardente, a paixão que te leva face a face com mais luz e mais verdade. Aprende a erguer te acima dos interesses grosseiros e dos prazeres passageiros. Toma como modelo alguns de teus grandes antepassados, como Osano, por exemplo, de quem se disse, jamais encontrei homem que tomasse tão fortemente ao coração as grandes coisas, a poesia, a religião, a arte, a eloquência e a filosofia. Era um espírito probo. Trabalhado, por assim dizer, pela paixão dos grandes ideais e dos nobres sentimentos. Rostard, após o sucesso de Cirano, dirigindo-se aos alunos de Santa Milas, recomendava-lhes terem garbo e serem entusiastas. Se à noite, sacudivos tateando contra as sombras, gritai apaixonadamente quando ao mal, é o mal. Sejais pela beleza, sejais contra o número. Revocais sobre a praia sombria a onda canora do ideal. Tende alma. Tende uma alma, implorai-a todos os dias. Jovens tristes com esgares de velho tornam-se, após um tempo de tibieza infame, apercebidos de que não ter alma é terrivelmente aborrecido. O penacho. E por que não existiria mais? A fronte baixa. Algumas vezes duvida-se, inquieta-se, mas não se tem mais que erguer cabeça. Sente-se que ele empurra para cima. Uma brisa de altivez o levanta e seca em estremecimentos cada sobressalto do coração. Nós temos logo que de um alvo soberbo nos enamoramos. Porque ele se junta à bravura como a juventude a sua flor.